Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, fica comigo. Assista esse conteúdo até o final, porque nessa aula de hoje eu vou estar falando para vocês exatamente sobre a ferramenta que eu utilizo bastante, tá? E tá explicando um pouco sobre a ferramenta Google Trends, beleza? Então, eu vou falar para você aqui o porquê utilizar ela, para que ela serve. Então, qual que é o principal? é o foco dela, OK? Então aproveitando esse gancho, eu quero poder também ressaltar que eu vou estar criando para você aqui uma playlist, OK? Voltada a ser para essas ferramentas, OK? Então esse aqui vai ser o nosso segundo vídeo, tá? Já tem um vídeo já também já falando sobre uma outra ferramenta aqui, tá? Aqui no canal. Eu vou estar aqui em cima, tá? Eu vou deixar aqui em cima passando aqui no card, OK? Já a playlist criada, OK? Então vou estar criando para vocês aqui uma sequência, OK? Uma série bem exc exclusiva, tá? Sobre tudo sobre ferramentas que você vai estar tá utilizando em seus projetos e seus negócios, beleza? Então, bora para nós. com tudo aqui sem muita enrolação. Então, galera, você já pode perceber, tá? Já estamos aqui dentro da ferramenta, tá? Que não tem mistério. Essa ferramenta que é, é do Google, tá? É de graça. Você não vai pagar para utilizar. É 100% mesmo de graça, mesmo. Ok. Então, essa ferramenta eu utilizo muito. Ok. Essa ferramenta ela é, ela é, é fundamental para quem tá tá criando conteúdo, né? Para quem quer criar conteúdo, né, para uma determinada empresa, para ter um negócio, para seja qual for o seu modelo de negócio, tá? Ela voltada mais para você ter ideias, né, de conteúdos, OK? Para você poder criar conteúdos estratégicos e bem voltado em cima do que tu precisa, tá? E também para quem é, quer buscar um assunto tá que tá em alta ok na internet então você vai precisar ok até para você é, poder modelar então essa que é a função né da ferramenta de poder te dar ok o conteúdo que está mais em alta, ok? Que você vai estar tá criando até conteúdo, tá? Bem específico para esse público, beleza? Então vou te dar aqui para você alguns exemplos que vai te é, ter mais um norte, tá? Que você vai saber como trabalhar com essa ferramenta, tá? Então ela tem uma barra aqui de pesquisa, ela é bem simples, ok? Então ó, você pode aqui ter forçar a ferramenta, que já tem aqui dentro dela você pode forçar que, ó, elas já já te falar aqui Algumas coisas que já de forma automática, né? Ó, notícias, estatísticas, receitas. Ele mostra aqui tudo que tá nesse gráfico, certo? Mas eu tô te apresentando porque você precisa, de fato, saber, né? Um pouquinho sobre essas informações. Beleza? Então, já tem aqui um, alguns pontos aqui. Aquela é que tá marcando aqui, tá? Mas o nosso principal objetivo é outro. Certo aqui, ó. Pesquisa que tá em alta. Tá vendo? Olha só aqui. Tá? Ele já tá falando aqui que já tem já, né? Alguns... É, assuntos aqui tá alguns temas, ok? Que já tá em alta, tá vendo? Olha só, ó, aqui ó, também que é o modo espaço, tá, ó, o filtro de o filtro do Instagram, aqui ó. Que eu, por exemplo, aqui ó, filtro do Instagram, beleza, tá vendo? Tem muito aqui, mais pesquisa aí, mostra aqui embaixo mais pesquisas em alta, clica aqui ó. Esse aqui, por exemplo, há mais de 200 mil, certo? Outro que o filtro aqui, o filtro do Instagram, aqui também mais de 200 mil, também, ó, tá? Então você consegue. É, sabe, eu é, tenho um norte, beleza? De qual conteúdo você pode trabalhar para você poder, né, impulsionar é, essa empresa, porque okay? através do conteúdo, né, dessas ideias que você vai estar tá pegando aqui, você consegue criar, modelar, OK? Conteúdos, OK? Estratégico que tá mais, tá, em busca, que está mais em alta. de mapear, OK? Os assuntos que estão mais em alta na internet, beleza? Então eu acho bem bacana, interessante muito essa ferramenta, tá? Mas agora, né? Temos aqui outros pontos que é muito importante. Okay? ó tendências de pesquisas diárias. Temos aqui essa essa opção em cima, beleza? Temos aqui tendência de pesquisa em tempo real, tá? Tem que o Brasil você pode selecionar, tá? Que a gente temos os países, certo? Mas eu sugiro que você coloque o Brasil, né? A gente mora no Brasil. Clique aqui no brasil mesmo deixa eu manter aqui o padrão certo. Agora, se você quiser uma coisa assim, em tempo em tempo real, né, tendência de pesquisa em tempo real, é legal também super interessante. Tá, você pode colocar aqui, ó, que vai estar tá mostrando para você. Tá, então, tendência de pesquisa diária aqui, ó, por exemplo, essa aqui, tá? Você pode também estar tá trabalhando aqui. Beleza, vamos pesquisar aqui um assunto aqui é que seja bacana também. Vamos colocar aqui: marketing digital. marketing Digital, tá? Vamos dar aqui um, um enter, tá? E olha só, temos aqui um gráfico, tá? Mas lembrando que aqui nesse gráfico tá que tá aparecendo aqui, ok? São os últimos 12 meses, então super recomendo que você traga ele mais para próximo, tá? Tem, temos aqui, ó, na, na última hora, tá? Temos aqui, ó, na última hora, nas últimas quatro horas e ontem, tá? sete dias, 30 dias, 90 dias né e aqui você vai conseguir pegar ok esses conceitos aqui e, e poder adaptar então eu vou colocar aqui mais próximo vou colocar aqui de sete dias por exemplo tá e olha só aqui nós já consegue já ter um filtro né bem mais é, estruturado beleza agora se você quer comparar marketing digital com algum um outro nome para tá, que você queira colocar vamos colocar aqui o Instagram por exemplo Instagram ok Instagram você pode colocar aqui ó tá você pode você consegue adaptar até mais uma outra, né? Olha só, o Instagram tá mais em alta. Você consegue até é, é, comparar para você ver qual que tá mais, né? Em busca. Então, se você quer criar um conteúdo, né, é para o Instagram, tá? Temos aqui os assuntos, tá bom? Temos aqui ainda, aqui temos assuntos aqui especificamente que tá mais aqui, ó, mais de 130% tá, de, de, de pesquisa, correto. Temos aqui também como é, como iniciar no marketing digital também, 110 também, ó. Você consegue ver até os estados também, tá? Aqui tá mais aqui, né, é, em busca, né, por esse assunto. Tá? Que você vai estar tá podendo, você Aqui você vai estar tá podendo aqui analisar, que okay, isso para você trabalhar até as campanhas, tá? Seja no Google, seja no Facebook Ads. Então eu utilizo muito isso aqui, tá? é para mim poder comparar, OK? Temos aqui também, ó, a parte do Instagram, OK? Instagram, que temos alguns filtros aqui que, tem, que tá com assunto muito bom, aqui, ó. Assunto repetitivo, né? tá repetindo bastante. Então, você consegue é, trabalhar esses filtros aqui, ok? Para criar conteúdos estratégicos, tá? Conteúdo que está mais em alta. Você consegue modelar, você consegue é, trazer né, esses conteúdos, ok? Para a tua realidade e poder impulsionar a tua empresa, o teu negócio, o seu projeto, tá? É, a partir da internet. Então, você consegue ter esse filme, Ok. Então aqui, ó, mostrando aqui de 1 a 5, né? De 5 consultas, temos aqui um clique aqui, ó, você consegue até ver mais, OK, ó. Você vai clicando aqui aqui embaixo, tá? Temos aqui alguns filtros aqui, ó, tá vendo, ó? Filtro Instagram Stories também temos aqui, ó, tá? Olha só isso aqui também, ó. Filtro do Instagram, sumir 2022, mais de 200 mais de 2100%, então olha, olha só, tem então uma busca muito boa, né? uma pesquisa legal, certo? Aqui você consegue trabalhar, é bem intuitiva a ferramenta, utilizo bastante, OK? Mas aqui é só para você conhecer e saber mais, tá? Eu não vou me prolongar muito porque o conteúdo aqui não é para ser uma um curso, né? Para ser um, um, uma dica, tá? Para você utilizar, passar, a usar essa ferramenta, para você agregar, OK? E assim você modelar o que você vai estar tá vendo aqui dentro e adaptar para a tua realidade, para ter um negócio para tua empresa. Tá? Então, super recomendo que você utilize. Você pode também comparar aqui, tá temos aqui outras opções aqui, ó. Você pode comparar também um outro também, é, um outro... É, outra palavrinha. Você pode colocar aqui uma palavra-chave, você pode comparar. Okay, vamos colocar aqui negócio aqui, ó. Por exemplo, negócio, tá? Vou colocar aqui negócios os assuntos. E você pode comparar isso aqui. Tá vendo? Você pode ver que já tem uns, já, um gráfico aqui, ó. Tá? Temos aqui o, o do Instagram, temos aqui... É, de do marketing digital, tá? E temos aqui do negócio. Então são três gráficos e você consegue comparar, ok? E aqui você começa a ter ideias aqui. Beleza? Tudo bem segmentado, ok? Tudo bem trabalhado. Você vai conseguir ter um, um fine para você elaborar, né? O seu conteúdo estratégico, é até o seu o seu projeto mesmo é que tu vai trabalhar, né? Se você quer eh, anunciar para um determinado público, você também consegue pegar esse fim aqui, tá? Você consegue utilizar essa ferramenta da forma que você bem pretender utilizar. Tá, eu utilizo bastante. Aqui são coisas que eu aplico, são coisas que eu faço, então eu quero compartilhar muito com você aqui e vai ter muita coisa que ainda boa ainda sobre ferramentas aqui, tá? Totalmente gratuita aqui do Google. Beleza? Cara, se você já está curtindo esse conteúdo aqui, tá? Essa aula aqui, Galera, já peço que você já desce aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário, tá? Se tiver sugestões de vídeo também, deixa aqui também estar tá? criando conteúdo para vocês, tá? Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje para você saber, né, o, qual que é a função dessa ferramenta que talvez muita gente, né, não tem conhecimento dessa ferramenta, mas agora passa a ter agora, ok? E começa a utilizar isso, porque isso aqui é muito valioso, tá? E ainda é de forma totalmente gratuita, você não paga nada, tá? Só para relembrar. Beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o um próximo vídeo.